Homem Sigma é um tipo de homem que não se encaixa nas categorias tradicionais de alfa ou Beta. Ele é independente e não depende do grupo para sua própria segurança e realização. Mas o que realmente o define? Aqui estão 10 traços comuns de um Homem Sigma. Força e independência. Ele não segue a multidão e faz o que acredita ser certo, independentemente das expectativas dos outros. Um Homem Sigma não se importaria em ir ao cinema sozinho enquanto outros podem se sentir inseguros em fazer isso. Confiança e coragem Ele não tem medo de tomar decisões difíceis, mesmo quando todos ao seu redor estão indecisos. Um homem sigma não hesitaria em sair de um emprego que não o satisfaz, enquanto outros podem ficar presos em um emprego insatisfatório por medo do desconhecido. Foco e determinação Ele é focado e determinado em alcançar seus objetivos, não deixando que nada o desvie do caminho. Um homem sigma trabalharia arduamente para alcançar sua meta de se tornar empresário, enquanto outros podem desistir facilmente diante dos primeiros obstáculos. Criatividade e solução de problemas Ele é criativo e capaz de encontrar soluções inovadoras para os problemas enfrentados. Um homem sigma poderia criar uma nova rota para chegar ao trabalho quando o tráfego estiver congestionado, enquanto outros podem ficar presos no trânsito. Liderança natural ele é um líder natural, mas não sente a necessidade de ser o centro das atenções. Um homem sigma pode liderar um projeto no trabalho de forma eficiente sem precisar tomar o crédito por isso. Adaptabilidade Ele é adaptável e capaz de se ajustar rapidamente a novas situações. Um homem sigma pode facilmente se mudar para outro país e se adaptar à nova cultura, enquanto outros podem ter mais dificuldade. Inteligência e pensamento lógico ele é inteligente e tem um pensamento lógico e analítico. Independência financeira. Ele é independente financeiramente e não depende dos outros para sua segurança financeira. Um homem sigma não precisa depender de um empréstimo para comprar a casa dos seus sonhos, ele trabalhará duro e economizará para pagar à vista. Pensador crítico. Ele é um pensador crítico e não aceita coisas apenas porque são ditas por autoridades ou pelo senso comum. Um homem sigma não aceitaria uma teoria científica sem questioná-la e buscar evidências que a apoiem. Ética de trabalho forte. Ele tem uma forte ética de trabalho e é dedicado em fazer o melhor em tudo o que faz. Um homem sigma não deixaria um projeto pela metade, ele daria o seu melhor até o final para entregar um trabalho de qualidade. Se você se identifica com esses traços, pode ser um homem sigma. Lembre-se, não há nada de errado em ser um homem sigma ou qualquer outro tipo de homem. O importante é ser fiel a si mesmo e viver de acordo com seus próprios valores e crenças.